E daqui a pouco eu volto falando mais sobre este áudio. Presta atenção, escute aí. Aqui no começo já colocamos logo de início aqui os pialados, né? Vocês estão observando aqui que tem os pialados no começo da cantada. E você vai observar que tem três, é, três boca-moles aqui, olha, são três boca-moles aqui, sendo que eu fiz uma variação de canto para canto. Eu coloquei aqui em média, em média aqui de 10 é, segundos de canto para canto. E aqui já tem 15 segundos de canto para canto e vai variando 10, 15, 10, 15. E Sim. aí repete aí repete o, o Tio João, o, o Boca Mole aqui vai repetir durante seis vezes, tá? Ele vai estar tá cantando seis vezes a cantada, a cantada do Boca Mole. Aí depois de 20 segundos vai ter três Tio João Pedro Boi aqui olha só 3 João Pedro Boi e também tem uma diferença aqui de canto para canto nós colocamos aqui 13 segundos aqui eu coloquei é, 15 segundos tudo isso para ter uma variação de canto para canto e depois segue esse padrão aqui no caso esse aqui seria o módulo né esse seria aqui o módulo que vocês acabaram de ver aqui na minha explicação esse módulo ele vai se repetir durante 15 minutos. Depois de 15 minutos, ele vai chegar até aqui na pausa. E essa pausa, ela vai ter 15 minutos de silêncio. Depois de 15 minutos de silêncio, ela vai ter aqui 10 minutos com som de água de rio. A sequência inteira, ela vai ter uma duração de 40 minutos, tá bom? 40 minutos é a duração dessa sequência. E esse áudio aqui da Água de Rio, eu coloquei aí 50% mais baixo do que o arquivo de som. Agradeço aqui pela audiência.